Fantasma faz homem entrar em pânico no elevador, jovens registram um ser macabro entre as chamas numa floresta, polícia prende homem que está se transformando em algo assombroso, o um comportamento doentio do maníaco sem armas que põe medo até na polícia, homem registra vários vultos correndo pela sua casa, mulher no elevador sofre uma metamorfose diante das câmeras, mas antes já vai deixando o like para o youtube dar mais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 Charles Manson, nascido em Charles Miles Maddox, foi um criminoso estadunidense Em meados de 1967 ele formou e liderou o que ficou conhecido como Família Manson, uma seita que atuava na Califórnia. Seus seguidores cometeram uma série de nove execuções em quatro locais em julho de agosto de 1969. Ele ficou completamente conhecido por seu comportamento e Pulsos doentios e diabólicos que fez com que a justiça determinasse a sua prisão eterna <risos> não straight razor if you get too close to me. Mas talvez você não saiba, mas ele que é considerado um grande serial killer nunca tirou a vida de ninguém. Ele apenas convencia as pessoas a executar umas às outras. Imagine se te colocassem para dormir na mesma cela que ele. O seu poder de persuasão é tão grande que se ele não te eliminasse, ele te convenceria a você mesmo tirar a sua própria vida, só assim ele não seria punido.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 que vemos nada mais que uma mulher no elevador, mas não por muito tempo. Em instantes vocês entenderão quê. Há algo de errado com o rosto daquela mulher. Parece que ela está se auto-desfigurando.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 Que vemos vídeos divulgados por um casal que tem sofrido há meses com ataques constantes de um terrível puter gás todos os dias. Sake, no, shut the fuck up. Eles já trocaram de casa achando que resolveria o problema, mas o mal os acompanhou. O casal postou nas redes sociais que nunca mais tiveram paz nem alegria e nunca mais conseguiram fazer amor. No momento estão à procura de uma ajuda espiritual, algo que sempre rejeitaram a vida toda. No vídeo a seguir o momento em que jovens mexicanos saem de suas casas após ouvirem um forte estrondo como da queda de uma bomba do lado de fora. <risos> Espera, pera pera-te, te pera-te. Não tanto. Foi neste momento que eles foram surpreendidos por um estranho ser muito ferido. Um humanoide totalmente despido que se assemelha a algo que não pertence a este mundo. Sim, um alienígena. Se este vídeo não for fake, poderá ser uma das maiores provas de que eles estão entre nós. Baixa ah. a câmera. Imagens compartilhada em um famoso grupo de ufologia mostram várias luzes vermelhas descendo do céu em plena madrugada. Cadê o clarão em cima de novo? Alienígenas do passado. Alguns internautas sugerem que são sinalizadores militares, mas qual o objetivo desses sinalizadores em um bairro pacato e nesta hora da noite? Inclusive não há nenhum destacamento militar na região nem próximo dela, alguns internautas acreditam que são OVNIs. Neste caso, dentro dessas esferas luminosas haveriam itens descendo para fazer contato imediato com seres humanos e daí que surgiria uns relatos que ninguém acredita. No vídeo que se segue, vemos o estranho caso do homem que foi pego pela polícia após invadir várias casas em busca de comida. O homem andava de quatro e gemia feito um animal. Após ser posto numa cela, ele começou a entrar em colapso e começou a rosnar e morder as grades. <risos> O que será que está acontecendo com ele? Seria um homem em processo de transformação em lobisomem? Os especialistas em lincontropia afirmam que a primeira fase do processo é exatamente esta. O comportamento. A transformação vem depois. No vídeo a seguir vemos o caso do homem que se deparou com algo tenebroso em um bairro mexicano durante a madrugada e há relatos de que ele não sobreviveu para contar como foi. <risos> Ele avistou lá no alto de uma colina uma mulher de branco que chorava e gemia de forma aterradora. Então, ele decidiu correr para bem longe, mas quanto mais ele corria, mais perto dela ele ficava. Mamãe! Mamãe! Sua descrição, ela só pode ser uma coisa. Sim, a chorona. Imagine se um dia você ficasse trancado dentro de um elevador e lá dentro o diabo aparecesse para você em sua forma física. Bom, foi exatamente o que aconteceu com um jovem na Coreia do Sul. Ele entrou dentro de um elevador quando de repente houve um corte de energia, mas quando a luz voltou, surgiu uma segunda pessoa no elevador. O desespero foi tanto que ele caiu no chão e entrou em estado de pânico. Assim que a porta abriu, ele correu gritando desesperado pelos corredores do prédio.